A gente sempre discute aqui como a Fórmula 1 é fechada, como é muito difícil entrar na Fórmula 1 também, não só pelas equipes, mas também pelo custo de você entrar também e se, e se manter na Fórmula 1. Queria que você falasse um pouco o que você acha desse plano de inscrições, se realmente a gente vai ver mais de 10 equipes a partir de 2025, 2026, 2027, e se essa é a grande chance da Andretti. <risos> Olha só, é, não, é sempre assim, viu, Ana? Eu vou já te adiantar que sempre na quinta-feira a gente planeja alguma coisa e muda, assim, a, poucos, a, poucas, a poucas horas do início do programa. Então, vai se acostumando com essa, com essa beleza de, de, de dia, viu? É, mas, assim, é, é, um, é uma, digamos assim, é uma promessa de campanha que o, o Mohammed Ben-Sulayn que ele tá fazendo né ele desde que é, já desde que ele queria pleiteou esse esse cargo dentro da FIA ele já falava em aumentar esse grid é claro que nós é, como você lembrou né a Falão é muito restrita nesse sentido né as equipes são muito reticentes em abrir para mais para mais equipes né existe uma questão relacionada ao plano financeiro, existe uma questão relacionada à parte comercial, existe também a questão de poder político dentro da Fórmula 1, então assim, são vários aspectos né, que acabam é, fazendo com que as equipes sejam cada vez mais é, é, tenham cada vez menos vontade de abrir o grid para novos times, mas essa não é a intenção do, da FIA, né da, no, com essa gestão do, do Ben Sulaim, ele quer realmente que a Fórmula 1 tenha esse, esse grid Maior, ele quer voltar a ter duas equipes. Ele já falou isso, ele já reiterou isso nesse ano durante o, o Rally da Car, né? Quando ele estava acompanhando o Rally da Car, dizendo que sim, a Fórmula 1 precisa se abrir nesse momento porque ela caminha, ela tá num, num crescimento muito grande aí é, de, de popularidade, de negócios, né? Então, assim, a gente percebe pelo, pela expansão do calendário, por exemplo, pelos parceiros comerciais da Fórmula 1. Então, assim, ela tá. Ela tá expandindo e não faz sentido nesse momento é, não ter mais equipes, né? Só que existe essa questão das equipes. É isso a gente vai. Daqui a pouco eu vou, vou lançar uma outra questão aqui que, que me chamou muito a te, que, que, que foi o que me chamou a atenção em tudo que aconteceu hoje. Mas assim, de fato, a Fórmula 1 precisa de mais equipes, né? Nesse momento, ela tá, tá expandindo, tá, tá nesse nesse nessa questão é, de. de de crescimento, de popularidade, enfim, é, ela realmente está pronta para receber outras equipes, tá? E esse realmente é um, é um caminho, então, nesse sentido, eu acho que a Andretti finalmente pode ter a sua chance, tá? É, eu só chamo atenção ali, né, que para mim, lendo o um comunicado da FIA, é só dinheiro, só parte técnica, por exemplo, não vai, ser não vai ser o bastante, né? Eles querem também que essas novas equipes se integrem a esse processo de sustentabilidade, de carbono zero, de toda todo esse, essa revolução que a Fórmula está preparando para para o futuro. Né? Então, a mudança do motor, enfim, várias questões aí a partir de 2025, 2026. Então, não vai ser só uma questão técnica e financeira, digamos assim, mas principalmente um plano a longo prazo envolvendo a sustentabilidade. Ok, eu acho que esse é o caminho mesmo. É, então, nesse sentido, o, o Muhammad Ben Salahim cumpre a sua promessa de, de campanha. Porém, eu não vi a Fórmula 1 falar nada sobre isso. E, e aí, eu acho que está a grande questão desse, desse momento. Então, assim, por um lado, você, na verdade, você tem uma, uma, uma decisão unilateral, me parece, né, que só a FIA realmente decidiu abrir, a, a, abrir o processo e vamos lá e coisa e tal, mas a Fórmula não falou nada sobre isso, né? o Liberty Media não falou nada sobre isso, as outras equipes não falaram nada sobre isso. E, como sabemos, essa, essa decisão não é unilateral, ela não é uma decisão que vem só da FIA. É uma decisão que engloba, e muito, e tem grande peso a decisão das equipes, do próprio Liberty Media, e eles estão calados nesse momento. Então, assim, me, isso está me lembrando uh, o dia do, do, da publicação do no calendário, sabe? Em que a FIA publicou o calendário, que ótimo, né? Ainda se colocando num papel de, de né? ah, nós negociamos aqui, nós conseguimos esse calendário, e no fim das contas a falou nem sabia que isso estava acontecendo. Então, me parece que é esse o caso nesse momento. A gente já pode voltar nesse assunto, é, mas, assim, por um lado, é importante, de fato, a Fórmula 1 se abrir para outras para outra, as outras equipes, acho que esse é o momento, né, dentro de todo o plano financeiro, né, dessa, dessa, desse regulamento financeiro mais rígido da Fórmula 1, nesse processo de você baixar os custos, de você é, reduzir esses gastos e tudo mais, que é uma coisa gradativa que eles estão fazendo, é muito importante também, é, e, e tentar olhar com, com grande... É, com grande seriedade para as questões voltadas ao meio ambiente, à sustentabilidade e tudo mais. Então, nesse, desse ponto de vista, eu acho importante que isso aconteça. É um passo importante e corajoso até do governo movimento Sul aí. Porém, é, não acho que vai acontecer de forma tão fácil.